Alô meus amigos, mais uma vez, acho... estou aqui, Horácio Moura, o metida compositor Mas a gente faz umas coisinhas, viu? não é muito ruim não, tá? Viu? Não é ruim demais não, viu? Como... Pessoal, hoje eu estou muito contente Que depois de tantos anos, eu consegui fazer uma, uma, uma música, sabe? Muito boa Tipo música de saudade, não é música para cantor estar tá gravando, estourando. É uma música que marca uma cidade. A cidade onde eu nasci, que se chama Coromandel, lá em Minas Gerais. Tá? Tive uma infância maravilhosa, não esqueço jamais. colégio onde eu estudei, as ruas, tá? os lugares pitorescos da cidade, né? o Sino União. É, é, eu lembro também da sorveteria do Conrado. Pai, pai, eu quero comer é, sorvete, tá qual é? é? Eu lembro também da, do armazém de, do Lionso onde meu pai ia lá conversar com os amigos, né? Às vezes, to às vezes tomava uma cachaçinha. E ia, pai, eu quero Guaraná, eu quero furado na tampinha. Furava na tampinha do Guaraná e bebia. Mas, rapaz, era bom demais. Ei, Mandel bom, rapaz. Que beleza. Pois é, e hoje eu fiz uma música para Cola A minha cidade natal. E eu quero mostrar essa música para vocês, que eu fiz com todo carinho. Ela é assim, aconteceu assim. Olá, meu amigo. Aqui é o compositor Horácio Moura. E se você quer aprender a tocar violão, se você é um iniciante, clique no link abaixo. É tá? um curso excelente para você Bem baratinho você vai aprender de verdade Tocar as músicas que você tanto gosta Ok? Um abraço Eu sempre quis fazer uma música para Corão Mandel Mas nunca que me entrava A melodia nem a letra sabe? Às vezes eu até fazia Rabiscava alguma coisinha Mas não ficava legal E quando não fica legal eu, né, A gente larga para lá Não dá, você não anima a fazer e aí hoje, por acaso, eu estava vendo um vídeo né, do compositor Carlos Randall. Ele falou assim, olha, essa aqui foi a primeira música que eu fiz na minha vida. E ele fez a primeira música da vida dele, foi do compositor Carlos Randall. Ele é um compositor muito famoso, já gravou com o Zezé de Camargo Luciano, com vários cantores aí, famosíssimos, né? É... Pois é, então ele estava dizendo que fez a música para a cidade dele eu esqueci o nome da cidade dele fez a, o, o nome da música para a cidade dele e tal mas ela tá muito bonita, sabe? eu gostei muito da música, muito melodiosa, uma letra bonitinha eu, eu pensei assim, rapaz, eu podia fazer uma musiquinha para Colomandel, para minha terra, né? aí eu peguei no violão peguei no Mi Maior, não deu? Peguei... <risos> fui no Live uma cançãozinha rancheira, né? Uma música assim de saudade, uma musiquinha antiga. Então eu, eu bolei essa música, né? E tal, pois é. E vou mostrar pra vocês essa música que eu fiz pra Coromandel, né? Que eu, Horácio Moura, esse que vos fala, fez pra Coromandel. A música chama Meu Coró. Se inscreva, o o um like, se inscreva e bota pra roubar. Mete o dedo e bota pra roubar. Olha aí. Lá, é, aqui, aqui não, né? que eu não estou em Brasília. Em, é, o pessoal de fora, não é só de Brasília, não. De São Paulo, para o inconteladas, um hoje, hoje tem coromandelense para o inconteladas. Eles não falam coromandel mais. Eu falo, oh, rapaz, e, e os coró, Como é que está, né? Aquele papo, assim, quando encontra um, um conterrâneo, né? E eu aqui tenho um, um conterrâneo muito famoso também aqui em Brasília, né? Que é o Cleito Guiar muito meu amigo, Cleiton Guiar. Gosto muito dele, um cara gente boa. Me ajudou no início da minha carreira, né, que eu eu quis ser cantor, aqui né? Mas foi bobeira minha. Isso aí, eu não, eu não tenho voz para ser cantor, não adianta. Não adianta. Então o cara tem que sacar, mas eu era muito novo, não tinha cabeça direito, mas ele fez a parte dele, ele tocou quase meu disco todo nas rádios aí, né? Então, eu lembro muito disso. Pois é, Cleiton Guiar é um meu conterrâneo de Corão Mandel, ele é muito famoso, ele foi radialista em muitos anos. Hoje ele está mexendo com política lá para o lado de Tocantins. Mas é um cara, gente boa, um abraço para ele, para as família dele aí de Cora Mandel. Então tá, pessoal, chega de enrolação e vamos à música, né? Meu Coró, música de Horácio Moura. Vamos lá. Poró, meu coro, meu coro Mandel, que saudade da nossa casinha, da infância com gosto Não vejo crianças A correr, a sorrir, a brincar Corço verde da esperança Ai, que saudade me dá Meu coro meu coro meu coro Meu coro meu coro, meu coro, meu coro Mandel Que saudades da nossa casinha É o mais lindo que há Olha aí suas modas doídas Ai que saudade me dá Meu coro, meu coro, meu coro Meu coró, pedaço de céu E o luar de couro mandeu Do Abel é o mais lindo que há Goiás, suas modas doídas Ai, que saudade me dá Meu coro, meu coro, meu coró Da infância com gosto de mel, meu coro, meu coro, meu coro, meu coro, meu, meu, meu coro, mandel, lagamara, batia vazantes, meu coro, pedaço de céu. Pessoal, um abraço para todos os coromandelenses do mundo todo, onde eles estiverem. Grande abraço para todos eles. Eu me lembro quando eu era criança lá em Coromandel, gente ruim lá era bem pouquinho, viu? Então eu creio que tem muita gente boa espalhada por esse mundo todo. Brasília, São Paulo, para tudo quanto é lá. Deve ter uns parentes meus aí, ó. Quem for Moura de Coromandel é parente meu. Quem for moreira de Coromandel é parente meu também. Tá certo? De coroa, né? Então tá pessoal, um abraço para todos vocês Um abraço pro meu primo Zé Maria Tá morando na chácara lá em Braslândia Meu primão, Natal, Tarciso Cadê você Tarciso? Magno Magno tá lá em Coromandel Foi pra lá e, e ficou lá Tchãozinho tá lá em Fortaleza O meu irmão João tá lá na Espanha Lascou Todo mundo ficou <risos> Espalhou pelo mundo e logo, logo eu tô indo para Portugal. Aí pronto. <risos> um abraço para Terezinha, Cristina, tá? Da minha família, lá da Tia Maria, Tia Malakia e tá? tal, pra aquele povo tudo. Pois é, gente. Essa foi a minha música que eu fiz para Coromandel. Um abraço a todos vocês. Até mais.